Eu vou procurar o jogo que todos jogaram Pô, oh, nossa Power TX Vamos lá É o Power TX Meu Deus Vou jogar Among Us Que saque que é Undertale, mano? Eu não derter mesmo Ué. Aqui, toma! Pá! Que é pro, mano! Que é muito pro! Ó, ó! Nossa, mano! Eu sou muito pro, mano! Ó isso, sou Ah, não, mano! Eu vou jogar mongos! Copycats, acho que era mongos! aquela task do Among Us. É igual aquela task do Among Us. <tos> <tos> Mano, acho que... Tá chovendo. Começou, mano. A dinossauro lá. Só tem Undertale, ó. Mungos, mano. Só isso, mano. Ó o oh, Pou, mano. Em RTX. Comida. Só tem comida. Que massa realista. massa mais realista. Meu Deus, mano. Isso aqui é o Pou em RTX. <risos> Meu Deus. O que que eu tô fazendo? Vou jogar Undertale. Pra mostrar que eu sou pro. Olha, eu sou pro demais, mano. Aqui, ó. No, que Pro, olha isso. Eu sou muito pro. Olha isso. Eu sou pro demais. Eu sou muito pro. Ó, ó, ó, ó, ó. eu sou pro, mano. Eu sou melhor jogador do mundo. Eu vou te matar, mano. Eu vou ver anúncio. Vai, eu tô perto. Não funciona. O aperto do anúncio não funciona. Traipo, mano, em RTX. Vou comprar que comida. Isso daqui. eu vou jogar bongos. Eu vou jogar com mouse agora. É a técnica da Mongus. Mano, meu Deus, eu desisto. 40 moedas, mano. Joguei é top, mano. Eu ganhei. Eu só ri. 5 mil. Ah, vou jogar Undertale com o mouse agora ó. É com o mouse Toma, eu sou pro Ó, oh, ó oh. Pá o errei, aqui ó, eu sou pro demais, mano Aqui ó, ó, oh, ó oh, sou muito pro Eu sou muito pro, mano Aqui ó, ó, oh, ó, oh, Olha, olha como eu sou Aqui ó, eu sou pro, ó, ó, ó Olha como eu jogo, mano Aqui, ó Olha como eu jogo, mano Eu sou muito pro Que sou muito pro, mano Olha o jeito que eu jogo Tá doido, mano Olha o jeito que eu jogo Eu sou muito pro Toma oh, não, não funciona o negócio de viver, né? O jogo tá, tá, tá em alfa. O jogo tá sendo, o jogo tá em alfa ainda. Pronto, agora vou dar comida pro Paul. <risos> Meu Deus. Doado. Aqui, ó, vou mostrar que eu sou Pro do Undertale de novo, ó, ó, ó. Olha que pro, ó, ó, ó esse cara, mano Muito pro, ó, ó, ó. Toma, eu sou muito pro que ó, ó Sou mais pro de, do mundo Ai! Eita, esqueci Mas eu sou muito pro, mano Tá vendo, mano eu o negócio na hora que nem apareceu, mano Olha isso, oh. Toma! Ah, mano, não, não, não, não, não, não, não, não, não acho que eu ia pegar um vírus Talvez eu pegue um vírus no meu celular, porque eu baixei isso no meu celular Eu tô falando sério E aí, pô em HD. Mano, meu mal já tá. Meu tá estranhão, mano. que eu vou jogar o meu minigame favorito, o Undertale. Toma, eu sou muito pro, mano. Ó! Oh, oh. Meu Deus! Que cara pro! Oh, oh, oh. Uh, uh. Duvido você passa mais do que eu que isso, mano! Pai troll, mano, postou vídeo, não tô nem aí Eu tô jogando Toma, eu sou muito pro, ó, ó, ó olha isso, mano Toma, eu sou pro, mano Toma, eu sou muito pro O quê? Aí, finalmente Finalmente, os anúncios estão aparecendo Aí, revivi Não, tá, tá impossível Aqui, eu sou muito pro, mano Eita Ai doido isso, Eu sou pro Mesma fase Toma eu sou muito pro Ó Toma as estão re se repetindo e ó, ó Eu sou pro mano Olha isso mano Pronto agora eu vou Vou, vou comprar comida Toma aqui se pô é muito realista mano que toma Você tá com fome né Oh, meu Deus, mas, mano, eu não, eu não sei mais o que eu vou fazer, mas tá bom, esse foi o vírus, mano, joguei no meu celular mesmo, fiquei com medo de pegar vírus, mas eu acho que eu não vou pegar vírus não, mano, eu acho que eu vou pegar vírus não, mas tá bom, falou.